Hey guys, acabei de editar esse vídeo e ficou tão legal que eu queria compartilhar aqui nesse canal. Esse vídeo é do meu canal Gringando Seu Inglês, é meu canal novo. Eu super recomendo se você está aprendendo inglês, eu estou oferecendo aulas e dicas de inglês muito divertidas. Então, se vocês gostam desse vídeo, por favor, vão lá também se inscrever e é isso. Hey guys, hoje é um último dia para aprender inglês e hoje é um último dia para ter a primeira convidada aqui no canal, a Michelle do canal A Gringa Agora Sou Eu. Oi, galera, tudo bom? E também minha esposa. <risos> e hoje tem um vídeo especial para esse novo canal. É um tipo de vídeo que a gente já fez no outro canal que eu tenho, é adivinhando expressões em inglês. Mas. Vai ser um pouquinho diferente essa vez, eu vou focar um pouco mais no inglês mesmo das expressões para vocês treinarem as expressões e conhecerem as expressões. Pronta? Acho que sim. <risos> então vamos lá, eu vou começar com a primeira. Vou colocar a expressão e ela tem que adivinhar as, o que significa a expressão e vocês também vão precisar adivinhar o que significa. Ok, a primeira. Eu vou começar com uma que você já conhece, só para praticar, <risos> mas é Upset Stomach. Ai, ah, amo! Essa é uma das expressões favoritas em inglês. <risos> Quando você descobriu o que significa, você achou tão ridículo, tão engraçado. É que o Brad Pai, eu tô com um Upset Stomach, deu... Ai, ele tá chateado! <risos> Você, você já é. deu o significado, amor Mas, mas é, só, deve... para esse, é né? só para praticar né? É, só pra praticar mesmo Mas uh, Upset Stomach é, significa que o estômago tá bravo com você É, no, mas tá... Na tradução literal, né? É, na tradução literal Mas o ok, que significa de verdade? Dor de barriga É <risos> Então se você se encontra um Upset Stomach Não é que o estômago da pessoa tá brava com a pessoa, né? <risos> e quer brigar com a pessoa Vamos começar com a primeira expressão de verdade. Cool as a cucumber. Cool as a cucumber. Tá? Eu vou deixar aqui a tradução, e vocês têm que adivinhar o que significa. E se vocês precisam mais tempo para ver a expressão, só pausa o vídeo e ver. Você tem um chute para o que significa cool as a cucumber? Ah, que a pessoa é legal. Hum, bom, bom chute. <risos> mas eu, eu, não gosto, eu não gosto de cucumbers, então. Ah, é verdade. Eu não acho que a pessoa vai ser legal se ela é como um cucumber. Ok. <risos> não, é bom chute, mas não é isso. Eu vou dar. <risos> ok. Eu vou colocar a frase aqui, tá? Even though he was nervous about his presentation, he stayed cool as a cucumber. Uma pessoa calma? É. Que uma pessoa fica calma numa situa situação. Ok. Então... E por que não a carrot? Nossa, eu não inventei a frase. Eu não inventei a expressão. Ok. Então, zero pontos para você. Vocês também podem contar quantos pontos vai ganhar. Tá, próxima. Eu também acho que você talvez vai conhecer esse okay. piece of cake. Ah. Calma, eu preciso passar para eles primeiro. <risos> Ok, acho que você conhece já. Conheço. This one is a piece of cake. <laughs> <laughs> Nem preciso colocar numa frase agora. Esse, essa foi a frase, tá? This was a piece of cake. Para significar. Que foi fácil. Que foi fácil. É. Não sei porquê. Ou que será fácil, enfim, fácil. É. Yeah. That was a piece of cake. Like, I took the test. Ah, oh, it was a piece of cake. Tá. Próxima, então, você ganhou um ponto. Mas conta meio ponto, porque você já conheceu. Não, e daí? Meio, meio ponto. Não, um ponto, o que, que é isso? É meu vídeo, né? <risos> tá, próxima. Hold your horses. Hold your horses. Tem um chute? Tenho. Vamos lá. É tipo. Se acalme, não se estresse, fique mais tranquilo. Não, não deixa a sua raiva sair por aí. Não. Olha, <risos> eu tenho certeza que muita gente pensou isso, galera. Me apoia aí. Vou <risos> dar uma, uma frase, tá? Ok. She wanted to leave before I was ready, and I told her to hold her horses. I said, hold your horses. Ah, tá. Para esperar. Ah. Para esperar. Tipo, para calmar, espera e okay. hold your horses. Segure seus cavalos. Tipo, os cavalos estão em todo lugar fazendo putaria, segura os cavalos. <risos> tá bom. Tá? Tá bom. Tá bom. Não gostei dessa. Por quê? <risos> não sei, não gostei. Porque foi, foi difícil? Não, porque eu errei. <risos> tá. Ainda tá com meio ponto. Não, um ponto! <risos> ok. Uh, a próxima, acho que isso é meu mini preferida okay. do vídeo, tá? When pigs fly. When Cara, pigs fly. Vocês têm tantas expressões com pigs? O que, que, que vocês têm com pigs aqui nos Estados Unidos? Não sei! <risos> tá? Você tem um chute? Não. Não? Deixa eu pensar. Hum... Essa é difícil Mas é, é, muito, é muito comum Escutar e encontrar essa Tão comum que eu escutei, né? Os dois <risos> anos que eu já morei aqui, eu não escutei uma única vez, mas é bem comum, Eu galera. tenho certeza que você escutou uma vez num filme, numa num série, sei lá Ok, eu não faço ideia, vai ter que me dar uma frase A frase é I will give you a point for the first question when pigs fly ah, tipo, nunca vai acontecer. É, é mas é, não é exatamente nunca que algo nunca vai acontecer, mas é normalmente você dá uma condição e você vai falar I will give you a point when pigs fly para significar que pigs will never fly. Sim, a gente tem uma expressão que significa a mesma coisa, eu não lembro agora qual que é a expressão mas a gente tem uma coisa tipo, ah, quando isso acontecer... Mas não é com os porcos não voando? Não é com os porcos, não. Mas eu não consigo lembrar qual que é Essa agora. é mais legal, né? Eu gostei, eu gostei dessa. Vai usar? Vou. Tá bom, e vocês também podem usar. Tá bom, então, ainda tá com meu ponto. <risos> ok, eu vou... Só porque você tá me ajudando com esse vídeo, vou te dar um ponto. Obrigada. Tá, então, ela tem um ponto. Não sei quantos pontos vocês têm, mas... Vocês sabem. Próxima. Rule of thumb. Rule of thumb. Tipo, regra. Thumb? Like... Yeah. Yeah. Rule of thumb. Regra do dedão. Regra do dedão. Tá bom. Vai lá chutar. <risos> Gente, a regra do dedão. Claro. Super lógico. Dá pra. Pensar em várias coisas. Sério? Uh, não, porque não, eu não pensar <risos> em uma única coisa. É, é do jeito que eu tô falando, não do jeito que você tá falando. Tipo, eu tô certa ou você tá errado. Mm, explica mais. Tipo, por exemplo, uma mãe com uma criança. A criança quer fazer uma coisa e a mãe fala, tipo, não. Porque é rule of thumb, tipo, é, são as minhas regras nessa casa. Ah, Parecido. Okay. Tá quase lá. Meio ponto. <risos> meio ponto. <risos> tá bom, meio ponto. É, ok, eu vou dar uma frase, tá? Okay. As a rule of thumb, we normally go on dates on Friday nights. É tipo... Frequently? Uma, uma, de uma frequência? É uma tipo... regra de frequência. Ok. É algo deveria algo assim. Que acontece, que deveria acontecer. Então tá, tá com um ponto e meio. Isso. <risos> Tá. Apesar que, que eu acho. Eu acho que o que eu tava pensando não tem nada a ver com o que você explicou. Sério? É. Então, zero pontos. É, eu sei. <risos> Droga, o que eu fui falar? Não, mas é, pode ser nesse nesse contexto também, com a mãe falando para as crianças, eles sabem as regras. Então, a, a é. the rule of thumb of the mom is to do whatever é. she wants é. the kids to do. So, you weren't so wrong. Tá. A última aqui. Ah, oh, meu Deus! Consegui recuperar e ganhar esse jogo! <risos> Já perdi! Você não sabe, são expressões difíceis. So. Você morou aqui dois anos e não encontrou algumas dessas ainda, então são, são expressões difíceis. So. Tá. Cut the cheese. Droga! Eu conheço essa e não lembro. Ah, você é tipo, tá lembrando. talvez posso falar pode tipo stop the bullshit não <risos> eu não lembro no. mas eu já escutei that's a, já escutei. that's a good é um bom chute porque like você pode falar cut it out para ah, significar isso, isso, isso, isso né isso, stop that cut é. it out então foi um bom chute mas... então expressão bônus galera cut it out cut it out é. <risos> vou dar um exemplo aqui Calma, é tipo pare de ser... Não, não tem nada a ver uma... com pare de nada Droga, ok, vai Bom, uh, eu comi muito queijo Não, sorry, in em inglês I ate a lot of cheese Não, não, não, sorry uh, Hold on, time out É porque essa pessoa tem queijo É, right? usa outra coisa tá. I ate a lot of yogurt Last night and this morning I cut the cheese a lot. <laughs> Significa o que você foi no banheiro por muito tempo e soltou muito pum. Assaltou muito pum. <laughs> Pode falar, Ew. like he cut the cheese and he farted. Ok. Ele assaltou o pum. Muito Ai, útil Deus. essa expressão, hein, gente? <laughs> Não pra mim, eu jamais usaria essa expressão. Ah, essa, você, é uma, essa é uma diva. Você lady. não solta pontos? Eu solto, mas eu não falo as coisas. <risos> Nossa, onde esse vídeo foi? Não sei, corta. Bom, bom gente, deixa aqui quantos pontos vocês ganharam e espero que vocês gostaram da aula. Vão lá no canal dela, uh, a gringa agora sou eu. Ela oferece algumas dicas de inglês, né? Mas é mais uma troca cultural e da minha vida aqui nos Estados Unidos, sendo uma é, estrangeira. E eu, eu apareço muito nos vídeos, então vale a pena só por causa de eu. Só por sua causa? Não sei. Bom gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham uma boa semana. Não esqueça que eu tenho uma página no Patreon, se vocês querem materiais extras dessa aula e as outras aulas. Eu sempre estou postando uh, mais vídeos ali na página, uh, vão lá, vou deixar o link na descrição se vocês querem contribuir. Eu faço lives exclusivos para os padrinhos também e nos ajuda muito fazer os vídeos. Agora, isso é meu trabalho, então eu preciso sua ajuda e seu apoio e eu, eu agradeço seu apoio também. E eu vejo vocês na próxima aula.